Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal eu estou aqui em Galha, São Paulo e eu quero mostrar para vocês aqui que não tem conhecimento como é que é plantado aqui o cafezal sabe aquele cafezinho que você toma na sua mesa todo dia com pãozinho, com queijo pois então, ele é plantado assim ó. tem um espaço aqui, esse espaço aqui é onde passa o trator aqui depois a máquina, ela vem colher e ela passa aqui de um lado e do outro e vai colhendo aqui esse café. Vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês. Temos café maduro e temos café seco também, olha aí, ó. Olha só que bacana aqui, ó. Esse aqui tá sequinho, torre e vai passa na máquina pra moer. E é aquele café que vem embaladinho, prontinho pra vocês aí fazer um cafezinho quentinho. Olha só, bacana, ó. Temos bastante cafezal aqui, ó. Vou entrar aqui um pouquinho, ó. Olha. olha só que bacana aqui, ó. Você viu? É assim que funciona, olha só aqui, ó. Então aqui, mais uma vez, café maduro. Olha que bacana aqui, ó. Todinha aqui, ó. Se nós entrarmos mais aqui, ó. Que bacana aqui, ó. Bastante café. Antigamente a pessoa colhia na mão. Tem lugar que é na mão ainda. Então você vem aqui, ó. Pega. Eu não vou fazer isso porque não posso, né? Porque senão vai estragar o, o, o café. Mas você pega com a mão aqui, ó. E você vai debulhando aqui. Puxando com a, um cesto embaixo. Olha só, gente. Que cacho bonito aqui, ó. Então é assim, é assim que funciona o nosso café aqui, ó. Então isso aqui é uma delícia, gente, um cafezinho com queijo. Ó. Então é isso aqui, ó, todinho. Ó. Olha que bacana. Esse aqui não tem fim, gente. Eu vou andando aqui, mas tenho que voltar, que daqui a pouco eu me perco aí, ó. Vou mostrar aqui outro cacho aqui, ó. Ó, um cacho totalmente madurinho, ó. Então você vai fazer assim, ó. Você só pega aqui e de bulha pra cá. Ó, tá tão sequinho que já caiu uma aqui, ó. eu mostrar pra vocês. Esse aqui já amadureceu bem, ó. Aqui eu descasquei a sementinha aqui, ó. Olha, olha só que bacana. Aqui eu encontrei outro pé aqui, ó. Esse aqui não tá madurinho, ó. Tem alguns secos lá em cima já. E pra lá tem mais bastante. Então esse aqui é um cafezal legal, bonito. Então aqui nós temos um, um pé de café. Onde é bem amarelinho esse café aqui, ó. Amarelinho. Então se passar pra cá tem bastante coisa, ó. Vou ali mais na frente, aqui tem uma estrada aqui, ó. Olha só que legal aqui, ó. Olha que bacana aqui, ó. Bem carregado mesmo aí, ó. Maravilha. Ali eu vou mostrar do outro lado ali, ó. Pra vocês verem. Isso aqui é tudo na beira da estrada, gente. Olha que bacana aqui, ó. Olha que show de bola isso aqui, ó. Olha que show de bola mesmo. Como tá, como tá carregadinho aqui, ó. Muito lindo, né? Olha isso aí, ó. Olha só. Mais aqui. Todos têm a, a, o espaço da máquina passar. Olha que bacana aqui, ó. Vamos andando aí, ó. É tempo de seca, não chove muito. Olha só, gente. Olha que lindo isso aqui, ó. Vou pegar, vou pegar bem legal para você aqui. Olha só. Que bacana aqui, ó. Olha só, gente. Que fantástico isso, isso aqui, ó. Bacana aqui, ó. Olha só. Que lindo aí, ó. Muito lindo mesmo aí, ó. Olha só, mais um pé aqui, muito lindo aqui, ó. Olha só que bacana isso aqui. Vou abrir aqui, tem, tem muito mosquitinho aqui, ó. Olha só que bacana aqui, ó. Olha que lindo aí, ó. Ficamos por aqui, um forte abraço. Se caso não é inscrito, quiser nos ajudar com a sua inscrição, a gente vai ficar muito feliz. Se caso vocês quiserem nos ajudar com a sua inscrição, seja bem-vindo vamos que vamos, e até o próximo vídeo, fui, tchau!